Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo Neste vídeo aqui vamos ver dois sites onde podemos reclamar das casas de apostas Então estes dois sites são a Sportbook Review e o Trust Pilot. Tem o tem um reclame aqui também que eu já havia falado sobre ele neste outro vídeo Mas desta vez eu resolvi mostrar estes dois aqui pois estas casas europeias é, geralmente não respondem no reclame aqui, por, como por exemplo a um Xbet. Primeiramente aqui no Spot Book Review, é um site muito acessado, muito conhecido, e aqui, segundo informações deles, já recuperaram mais de um milhão desde 1999. Vou deixar o link desta página no comentário fixado, é muito fácil fazer uma reclamação, você precisa preencher os dados aqui, que são a casa de aposta, sua conta, a identificação lá da sua conta nesta casa de aposta, e-mail, país onde você mora, descrever a reclamação, informações adicionais opcional e descrição da reclamação. Você também deve encaminhar esta reclamação para este e-mail que aparece aqui e marcar essas opções aqui depois só enviar. Tem outro e-mail que aparece aqui também, que você pode enviar reclamação para eles, porque, segundo aqui a Sportbook Reviews, eles levam de 3 a 5 dias para responder. É, eles, no caso, o próprio site aqui, não a casa de aposta. E também pode compartilhar a sua experiência no fórum da Sportbook Reviews. Lembrando que tudo aqui deve ser postado em inglês. Né? Eu coloquei para traduzir aqui, mas o site é em inglês. Então, tanto lá, principalmente lá no fórum, quanto aqui... Deve ser colocado todo em inglês. E este outro site aqui é onde eu encontro mais respostas da 1xBet, como ela é a principal em reclamações, pelo menos aqui nos vídeos que eu costumo fazer. Aqui tem algumas respostas da própria 1xBet e é realmente a própria empresa, pois aqui ela reivindicou o perfil aqui na Pilot. Posso estar falando para não errada, né? Enfim. Reivindicou aqui o perfil em 2018. Ela tem uma qualificação aqui muito ruim de duas estrelas, de duas a cinco estrelas. 1.515 avaliações. Você vê outros detalhes aqui. Geralmente ela responde avaliações negativas em menos de dois dias. É, avaliações negativas aqui são uma ou duas estrelas, ou seja, três estrelas, que também não é muito bom, mas aqui não colocam como avaliação negativa. Respondeu 96% das todas as avaliações. Então aqui acredito que é o site... Onde você tem maior é, possibilidade de ter uma resposta da 1xBet. Se você quiser também ver as avaliações com mais detalhes aqui sobre a 1xBet. Aqui em ver mais detalhes vai te levar a essa página aqui. Onde você pode ver outros detalhes sobre as avaliações na 1xBet. Estes são os dois sites principais que eu acredito onde que a sua reclamação vai ser respondida pelas casas em geral principalmente aqui é um xbet espero que você nunca precise utilizar nenhum dos dois nem mesmo também o reclame aqui que você pode utilizar aí para algumas casas que respondem lá geralmente casas que tem suporte em português algumas elas respondem no reclame aqui mas fica aí estes dois sites espero que vocês nunca precisem utilizá-lo então é isso aí valeu por assistir esse vídeo e até o próximo